Olá, níveis de modelos para suposições e maneiras de desenvolvimento do raciocínio causal. Esses níveis podem ser estabelecidos em sete tipos. Que tipos? A representação temporal de um experimento mental pré- e pós-factual de modo geral, as consistências de uma tipologia de experimentos mentais são raciocinados através da causa e efeito, ou efeitos à causa. A linha de paramétricos prefectuais são sempre estabelecidos em três etapas. Um experimento mental pré-factual é um exercício de interpretação antes do fato, especular sobre possíveis resultados futuros dado o presente e perguntar a si mesmo qual é o resultado do evento o que pode ocorrer. Mas o experimento mental pré-factual precisa ser analisado sobre um conceito não paramétrico. As suposições feitas sobre o processo de geração de dados são muito menores que as estatísticas e parâmetros totais. Um paramétrico completo, um parâmetro completo, traz a distribuição de todas as probabilidades descrevendo um processo de geração de dados completamente descrito, através de conjuntos de distribuições destas probabilidades, envolvendo a um número finito de parâmetros, tendo como exemplos, a distribuições de valores de um universo analisado determinado e constitucionalmente sobre variações descritas. com o um conjunto de dados gerados através da amostragem racional através da amostragem total daquele meio um modelo linear completo porém para estabelecer um julgamento pré-factual, temos um parâmetro parcial com suposições com foco na geração de dados, mas com a ciência da não totalidade dos fatores daquele universo a distribuição de uma probabilidade contínua com um valor parcial e não total aquele ambiente determinado, tendo uma amostragem parcial, com isso Podemos saber que o resultado da pergunta, de qual seria o resultado, poderia ser A ou B. O resultado da pergunta, de qual seria o resultado, poderia ser C ou D. Tendo, tipicamente, implicações e suposições entre abordagens completas ou não completas. Sabendo de que qualquer abordagem ou julgamento é sempre parcial e não há um modelo de suposição completo para o psiquismo. Os componentes de uma variação aleatória são extremamente amplos, dando uma possível parcialidade em inferências não fundamentadas na lógica, a variação aleatória de fatores usando inferência pautadas na não-veracidade, na não-racionalidade, na não-lógica, traz um tratamento de uma forma supostamente completa, supostamente fechada, mas que não tem o conhecimento ou o modelo completo para justificar tal suposição. Tendo ciência desses parâmetros, Podemos estabelecer julgamentos e formas de interpretar os eventos e os fatos, trazendo uma melhor equivalência dos agentes e seres que estão em um meio de interação trazendo maior plenitude nos julgamentos e maior estabilidade nas consequências dos mesmos julgamentos em um campo de convivência comum, em um campo convenientemente estabilizado e sustentado pelos seres que o envolvem com mais consciência de seus pensamentos e contribuições para a vida em um meio. Com todas essas suposições, os tipos em uma tipologia da experiência do pensamento se complementam. A forma pré-factual em uma forma de estabelecer justificativas e estatísticas para o julgamento, a forma contrafactual que estabelece uma abordagem com foco. Na colaboração entre um e outro, que estabelecem maneiras contrárias ao fato estabelecido, que estabelecem condicionais contrárias ao fato e especulam de, com base em um não parâmetro completo com base em uma não-suposição, com base em um passado diferente, com base em uma maneira de enxergar os fatos diferentes, usando a ambientação, usando as formas, usando o meio. Usando uma temática diferente para trazer um contraponto ao fato estabelecido, tendo uma forma uma um modelo de lógica psíquica, um modelo de lógica cognitiva, tendo uma forma que contrapõe o julgamento inicial, sendo ele pré-factual ou não, tendo um argumento que justifica o uso de certos fatores para a importância de modelos e suposições, sendo elas válidas ou não, com o julgamento e justificativa com base na lógica. Saindo de uma forma analítica, temporal e contrária, podemos estabelecer uma maneira de interpre interpretar e especular pontos e causas que poderiam ter permanecido as mesmas, apesar de haver um passado diferente. Podemos estabelecer a maneira do comportamento do psiquismo humano, tendo os mesmos resultados, temos, tendo os mesmos comportamentos, porém, com um modelo de interação psíquica diferente. O ser A e o ser B estão no mesmo ambiente fazem a mesma coisa sobre determinados estímulos, mas eles tiveram um ambiente de desenvolvimento e maturação diferentes. Porém, a maneira com que eles interpretam a situação é diferente, mas o resultado é igual. Tendo essa experiência mental, podemos analisar o meio como semifactual, com um semiparâmetro, em termo de trazer uma tipicalidade que implica suposições sobre abordagens e formas não paramétricas, mas que trazem um raciocínio lógico que resultam no mesmo comportamento. Portanto, não é porque um ser tem um comportamento A ou B, não é porque um ser teve um comportamento que é julgado eticamente correto, que através da sua moralidade, o percurso daquelas ideias filtradas sobre crenças e ambientações assim como manipuladas através das habilidades da sua personalidade, não é porque a base e o resultado foram similares que o meio e o inter são os mesmos, tendo este modelo de interpretação ah, das experiências do pensamento e das experiências mentais, podemos estabelecer o quarto tipo, a previsão. Tendo ciência de que na semifactualidade o ser tem sua subjetividade e seu modelo estatístico e modelo estrutural extremamente único que devem ser respeitados e analisados e na contrafactualidade o ser tem a forma de cunhar uma interpretação totalmente diferente ou contrária ao fato mas ainda assim por meio de um raciocínio lógico em prol de incluir e transcender este mesmo raciocínio e a interpretação pré-factual Onde o ser analisa os resultados, usando meios e formas que antecedem o fato em si, crenças, fatores, condições do ambiente. Podemos adentrar ao quarto meio que é a previsão desses fatores, que tentam projetar as circunstâncias do presente e no futuro, a fim de ter como parâmetros o um modelo de comportamento do psiquismo independente da persona ou desenvolvimento das habilidades do aparelho psíquico, tendo como, como a independência desses fatores um meio que através da ciência assume formas, mas trazem resultados. Resultados esses, que por meio da elucidação de princípios, podemos saber o resultado. Esses princípios sendo invariantes, tendo a equivalência de julgamentos por meio da lógica. Mas de nada serve... Este modelo de previsão de experiências do pensamento, sem a racionalidade de entender níveis de comportamento do ser, maneiras e conjuntos de comportamento que atribuem características a um determinado grupo, características desenvolvidas através da ambientação e de fatores do ambiente. Utilizando esses conjuntos de dados observacionais, esses modelos e mapeamentos, sendo sofisticados ou não, têm o esforço de prever o comportamento e a evolução de fenômenos complexos. Esses fenômenos complexos não podem ser usados como dados para julgamentos em parâmetros completos, pois todo e qualquer julgamento de fenômenos, mesmo que usando a previsão e inferências lógicas, nunca resultam em parâmetros completos, sempre parâmetros não completos, sobre a descoberta de um ambiente ainda não desbravado do psiquismo humano. Tendo esta noção, a execução de um modelo de previsão após um evento ter ocorrido, testando este modelo como válido ou não válido, tem o objetivo de descrever os fatores usados dando abrangência e característica a forma com que aquele pensamento foi estruturado. A caracterização desses fatores vem de uma representação temporal, sempre respeitando a padronização de certos modelos de raciocínio e respeitando a ciência de que grande parte do psiquismo ainda não é mapeado, e tendo isso como ciência de que toda e qualquer abordagem interpretativa não é totalitária. O quinto modelo é... A forma de constituir o meio, uma representação temporal usando parâmetros previamente estipulados através da previsão, por meio de uma interpretação semifactual, contrafactual ou préfactual. A descrição temporal deste meio descreve a execução do modelo previsto após o evento ter ocorrido, analisando friamente as características e os porquês do evento acontecer, tendo como resultado uma série de dados que podem ser usados para descrever o comportamento humano em ciência social. Com isso, estamos no próximo modelo, a retrodicção. Ou o modelo de pós-dicção, que envolve retroceder de maneira temporal um passo a passo das fases consideradas necessárias, ou crenças, ou maneiras, ou formas do funcionamento daquele ser, do passado especulado, para estabelecer uma causalidade de um evento, ou de um pensamento específico para estabelecer uma causalidade a uma interpretação através de uma série de vieses que o ser pode ter desenvolvido por meio da sua ambientação e necessidade de sobrevivência em um ambiente de falta tendo como ciência de que a análise dos dados trazem apenas dados o resultado desses dados depende de um julgamento e a assimilação de certos estímulos no psiquismo do ser, que através desses estímulos temos dados vinculados ao próprio ser, que fazem parte de um conjunto totalmente específico e ressonante àquele ser, tendo esses dados inferenciais, que são dados do ambiente, usados para análise do dado para o ser. Com isso podemos chegar ao sétimo modelo de experiência mental, experiência do pensamento. Lembrando que esses sete modelos são apenas um mapa, um mapa que tem como objetivo Estabelecer uma forma de descrever a situação futura e a situação presente e do passado. Trazer com clareza o regime que envolve as regências que esse ser usa como referência para estabelecer seus julgamentos e estratégias do seu cotidiano o último modelo tenta descrever a situação futura com uma certa especificidade envolvendo um imaginário que retrocede o tempo que o ser em seu presente se si projeta no futuro e do futuro para o passado ele estabelece um passo a passo com estágios que o mesmo considera necessário do futuro ao presente. Com esse mecanismo, o ser consegue revelar maneiras e formas das suas próprias crenças e particularidades. Com este modelo de pensamento e com esse exercício mental, o ser consegue descrever e desbravar com antecedência aos eventos, a forma com que ele vai reagir aos mesmos eventos, tendo com isso a caracterização e a descrição de crenças e formas mentais, distinguindo a análise e a preocupação de fatores que envolvem o subconsciente do próprio ser, tendo apenas uma projeção sobre certas probabilidades, com exercício, usando como base futuros desejáveis, tendo como critério os direitos humanos e a sustentabilidade da própria vida do ser, ele expõe seus medos, Analisando este exercício, sempre usando conceitos e suposições com modelos não paramétricos. Usando suposições com a geração de dados, tendo ciência de que os parâmetros não estão completos e de que vocês estão usando a face de uma das doze formas de perceber um campo interativo do psiquismo. Obrigado.